Boa noite, meu nome é Lélia Salles, estamos com mais três exercícios do Método Monkmeier referentes ao capítulo 13, né? Vamos fazer 122, 123, 124. Lembrando que eu tô fazendo as primeiras páginas de cada capítulo porque são esses exercícios que trabalham a técnica que vocês vão precisar para desenvolver todos os outros exercícios tá então eu tô pegando os exercícios técnicos principais para vocês uh, desenvolverem sem ter que ficar passando exercício por exercício tá bom então vamos começar com o exercício 122 com a nossa atenção voltada para essas notas superiores aqui que eu vou marcar porque vocês vão prestar atenção no movimento da escala nessas notas aqui ó vocês veem que ele vai ele faz de si a si, si bemol né, Bom, vou marcar essa daqui também, e depois ele vai fazer a mesma coisa só que descendente, vai de si a si, repara que entre essas notas a gente tem as notas iguais, o ostinato que chama né, que dá um efeito muito bonito e é muito comum vocês verem na flauta esse, esse movimento aqui, né? E chegando nessa segunda parte do exercício, ele inverte, ele coloca o ostinato em cima, né? Na nota, né? Nas notas agudas e vai fazendo a escala aqui, ó, na nota descendente. Então, para começar a estudar, eu recomendo que vocês estudem, é, primeiro, a escala, né? Uh, essas notas uh, melodiosas que eu marquei, né? Si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E depois, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Por quê? Porque nesse exercício é exatamente essa linha melódica que tem que soar, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, né? Chupa o metrônomo. É bemol, esqueci. A princípio, vocês não precisam se preocupar muito com o tempo, tá? Se preocupem apenas com as notas bem melodiosas, tá? E depois vocês vão colocando o si bemol, que não é tão simples assim, principalmente algumas passagens, né? Por exemplo, eu, eu vou pegar aqui, ó, deixa eu mudar a cor aqui no amarelo vou pegar esse ah, não, amarelo não sei não enxergam vou pegar azul esse aqui né e vamos treinar só isso para quem não sabe mi bemol tá sem o dedo aqui atrás tá bom Aí, vocês, pra fazer essas notas, né, acostumando a fazer rápido, vocês arrastem esse dedo aqui, ó. Né? Então, si, si bemol, fá, arrasta, não tira ele da flauta e ataca com o T bem preciso, tá? Então... E mantém assim até chegar nesse lá aqui. Tá bom? Então. Si bemol agudo, meio buraquinho. Eu vou tocar de lado? Será que vocês conseguem ver? Assim não, né? Deixa eu ver para vocês verem esse esse dedo não sei se ó tô colocando com a unha né e arrastando o dedo abrindo pouquinho o furo aqui com a unha certo e a mesma coisa para voltar, vocês fazem, vocês uh, tocando isso ascendente vai ficar mais fácil de vocês tocarem descendente, tá bom? então vamos fazer lento primeiro. agudo, ele também dá um trabalhinho, né? Principalmente si bemol dó, né? Si bemol dó. Vocês tem que arrastar isso aqui. Si bemol dó. Si bemol dó. Tá? Ah, deixa eu... Eu vou colocar, vou mudar aqui a tela para vocês verem a flauta melhor. Ó. Si bemol si bemol dó. Né? Eu vou arrastando aqui, ó. Esse movimento aqui, ó, que é super importante para vocês tocarem legal esse primeiro exercício. Aí depois vocês podem fazer isso ligado também, viu? Porque vai dar uma ajuda na sincronia aí do dedilhado, né? Que façam ligado para vocês sentirem a diferença da emissão do ar, né? Porque na flauta doce você não tem a mesma uh, intensidade de ar para toda nota, né? Então, vocês fazendo ligado, vocês vão conseguir perceber onde é que vocês têm que soprar mais, onde é que vocês têm que soprar menos, para o som ficar bem regulado, bem bonito e todas as notas saírem, né? Então, depois que vocês estudarem eh, os pedacinhos, né? as frases separadas, né? Primeiro as de cima e depois estudem ligado e depois que vocês vão colocar articulação, né, aí vocês podem aumentar, <coughs> podem aumentar a velocidade, tá? E a articulação aí é tudo T, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu pra ficar bem ah, destacado essas duas vozes, tá? de um pontinho a um pontinho mais veloz no metrônomo ou de 5 em 5 tá exercício 123 o que que a gente tem para pensar né chega uma hora que ficar lindo nota por nota dificulta muito é, a compreensão das frases a compreensão da música né então é sempre bom a gente é tentar é, é, fazer uma análise de qualquer coisa que a gente uh, vai tocar. Né? E para isso a gente precisa de ter mesmo um embasamento da teoria, da harmonia. Não é porque a gente toca um instrumento de sopro que a gente não vai estudar a harmonia. Né? Então, aqui, por exemplo, ele está indo de, de novo. Né? Deixa eu mudar aqui para o vermelho. Ele tá indo de si a, não, oh, fiz, tô no errado, de si a si, né? E qual é o, a, o lance aqui, né? Si, ré, fá. Ele tá aqui num acorde, né, diminuto. Si, Ré, Fá. Então, a gente pensa né, nesse acorde de Si, Ré, Si, re. Ele está fazendo um arpejo disso. Se você tem essas três notas em mente, o que, que elas significam para esse exercício, você não precisa de ler, né? E depois, ele vai fazer uma escala que vai de Fá a Fá com embelezamento aqui, né? Eu raramente faço essas ligaduras, mas pode fazer. Eu particularmente não gosto delas aí né porque eu faço assim ó pensando nesse movimento né ao invés de né eu vá eu penso indo de fá a fá e depois essas três aqui né Eu acho que dá uma sensação de fim mais é, incisivo, digamos assim. Então, a pro, seguindo adiante, né, ele vai fazendo as escalas assim. E aqui ele faz o um envelhecimento aqui, tá, deixa eu, não vou marcar aqui não cuida desse Mi natural, tá? E eu ponho o T aqui. O resto tudo, ru-ru-ru-ru. Eu vou, vou pôr o T aqui também. E aqui também. Por quê? Porque é aí que é o começo da escala. Não é primeiro tempo, não. Mas é o começo da escala e eu faço tu ru ru ru Tu-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Ru, ru, ru, ru, ru. Né? Então, eu vou começar, vou tocar daqui tá aqui eu ponho t t t t né para dar uma diferença para dar um contraste e também porque são notas uh, com intervalos grandes né quando as notas são em grau conjunto ou seja uma nota depois da outra a gente costuma fazer tudo mas claro que tem que nem sempre é assim tudo tem exceção tá e cada caso é um caso nesse caso é assim tá então por exemplo aqui no começo eu posso fazer vocês uh, estudarem assim para trabalhar a articulação tu tu tu tu e depois tu ru ru ru, né lembrando que o r é sempre na ponta da língua e depois vocês podem variar as articulações também fazendo esses saltos com o ru ru também é muito comum usar né tem várias uh, músicas barrocas né gigas e, e que tem essa essa essa figura tu ru ru ru que são às vezes escritas em intervalos que a gente nem sempre faz tu, tu, tu. Então é bom treinar. E sempre bom lembrar também de colocar um T nos primeiros tempos. Aqui, né tu, tu, ru, ru. Fica bom também, né? Fica bem marcado o quê? Essas notas. Si, ré, fá, que são as notas mais uh, importantes, né? Ele tá fazendo um arpejo, né? E é diminuto aí. Si, ré, fá, diminuto não. Menor que o Si, o Si, si é bemol, Si, ré, fá, si, ré, Então vamos lá, que tem que ficar uh, visível, audível, né? Digamos, né? Oh, não é nem, é, é, não é nem menor, é maior. Olha que viagem. A colcheia valendo um tempo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, e depois vai acelerando assim. Só depois que vocês estiverem exaustos de fazer as articulações é que vocês vão passar isso para o binário composto, né? Tá vendo que para um tique eu, do metrô eu tenho três notas: binário composto, tá? Eu tenho uma pulsação a dois, sendo que o ritmo é ternário, mas a pulsação a gente marca em dois, por isso que chama composto, é um compasso composto aí, tá? É, então vamos para o 124, que também é super bonito, e o que, que a gente vai falar primeiro no 124 é são essas ligaduras aqui que elas realmente aqui a gente tem que fazer justamente para treinar elas, né? Também é uma é um é um idioma muito comum na flauta doce, né? Então geralmente a gente faz a primeira um pouquinho maior do que do que a segunda, tá? Estou falando das semicolcheias, a primeira um pouquinho maior que a segunda, então pode cortar com a língua essa segunda nota, turu, turu, turu, turu, né, eu tô fazendo turu, tá, vou fazer ligado agora, Cuidado na hora de estudar isso, para vocês não acentuarem essa nota que vocês estão encurtando, tá? Porque às vezes fica... Não, tem que ter uma suavidade e sem peso nenhum no ar. O ar, mesma coisa, é articulação e mais nada. O ar a gente não muda. Depois, claro que você né, muda um pouquinho. A gente às vezes sopra um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, mas não agora para estudar, tá bom? É... Né? Então vamos lá. bonito esse exercício né então aqui não tem muito mistério aqui é estudar mesmo né o dedo as notas e ir acelerando tá bom a única, a única coisa assim importante que eu tenho para dizer aqui é nessa respiração para vocês poderem respirar sem atrasar e sem se enrolar vocês podem fazer uma pausa aonde tem esse ponto aqui uma pausa de semicolcheia, ou seja, façam esse si curto, sem ser estacato, né, sem ser não, né, não, essas notas que vão de duas em duas é bom também para a gente treinar a articulação dos dedos tá não é muito facinho de fazer então aí o compasso é quatro por quatro mas vocês podem fazer a colchê valendo um para facilitar e para vocês colocarem tudo bem certinho no ritmo tá Ó. O que, que eu fiz aí? Eu coloquei a colcheia valendo um tempo, tá? E fiz ligado bem corrido, assim, sem, sem fazer a segunda nota um pouquinho mais curta, né? E nesses lugares aqui, ó, eu faço T, tá? Um T leve, tá bom? Aqui também. Aqui, um T. Né? Inclusive, a frase, vocês têm que pensar assim: Fá, Fá. Né? Aqui também: Fá, Mi. E aqui de novo: Não pode respirar entre essas não pode respirar entre essas essas notas aqui onde eu marquei e nem aqui né é bom respirar só onde está marcado mesmo tá aqui vocês vão é, fazer fazer um t nessa nota justamente para marcar esses dois uh, motivos rítmicos aqui distintos né então aqui você tem uma outra coisa né que vai começar aqui com o lá também ah, digamos que vai ficar melhor assim ó vai ficar melhor assim Vou pegar Desse mi até esse mi aqui ó, depois aqui até aqui, pensando nesse fraseado assim, tá bom, e aqui, uma coisa só, então. Essa respiração aqui é muito importante de ser bem feita, porque ela é não só necessária, mas ela marca a frase também, né? Então, última vez. Para finalizar, eu fiz aqui um T e um T. Tá bom? E por hoje é só. Esse exercício, esse capítulo, né, esses três exercícios dão um trabalhinho, mas são lindos, né? Ainda bem, porque dá vontade da gente estudar, tá bom? Qualquer dúvida, vocês é, deixem os comentários, tá bom? E até a próxima aula que vai ser o capítulo cadê o 14 Cap... olha aqui essa cópia que eu tenho olha ela pulou do 130 e poucos por 26 aqui tá meio tá meio estranho e não aparece o capítulo 14 tem que procurar outra coisa outra outro outro livro que esse aqui que eu tenho tá bom não tá então é, depois a gente tá quase terminando né e eu vou começar a gravar as os duos né pra gente pra gente poder é tocar junto né vai ser muito legal a gente começar a ver o repertório não só do Malkemai mas é a repertório referente a, aos capítulos né, que eu estou preparando por isso que está demorando um pouco estou né? separando o repertório para que vocês uh, estudem as músicas adequadas para cada etapa tá? e depois vocês podem sugerir também músicas que vocês queiram aprender para eu ensinar aqui tá bom? agradeço demais peço por favor que compartilhem a quem possa interessar muito obrigada por estarem aqui, por se inscreverem, tá? E mandem uh, os comentários, tá bom? E até a próxima semana.